Creio que este é o momento de tocar o alarme, creio que este é o momento de fazer com que os líderes no mundo compreendam que estamos à beira do precipício e estamos a movimentarmos na direção errada. Uh, vejamos uh, a injustiça e a desigualdade na vacinação, com os problemas que isso causa na incapacidade de combater efetivamente o Covid-19. Uh, vejamos uh, uh, que ainda não há um acordo em questões essenciais para garantir o êxito da COP 26 e corremos o risco de uma catástrofe do ponto de vista climático. Vejamos aos conflitos que têm multiplicado nos últimos tempos, guerras, golpes de Estado, numa sensação de impunidade. É preciso que os líderes, especialmente os líderes das potências mais importantes, compreendam, acordem e compreendam que este é o momento de mudar de rumo e unir esforços para enfrentar os terríveis desafios que uh, o planeta e nós, as mulheres e os homens, uh, uh, estamos a enfrentar.